Viva amigas, o que é que eu fiz aqui? Portanto, comecei só aqui a correntinha e fiz as 24 correntinhas. Agora vamos demonstrar como é que isto se faz. Tenho que passar por cima desta e por baixo desta. Muito simples. Já está. Agora reparem, temos o fio que temos que ir buscar todo para passar. Não há, aqui não há milagres. Vou parar aqui a câmara. Agora aqui está, já puxei. estou a ver aqui. Pronto, puxei. Agora reparem, aqui é a mesma coisa. Saímos daqui, temos um, dois, três, quatro dos sinalinhos. temos que passar, portanto, estamos por baixo, vamos passar por cima e depois por baixo para vir aqui a este ponto, e agora é a mesma coisa: puxar o fio. Agora aqui está, estão a ver, temos que puxar o fio, não há outra, outra hipótese, e agora aqui é colocar aqui como temos mostrado nos outros vídeos.